Alô, nobres seguidores, é Remix no ar. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Dal. Nós estamos aqui na PAE para relatarmos, para conversarmos com a diretora Márcia, também com a professora Rita, para maiores informações quanto a esse dia e a importância também de nós nos antenarmos e termos entendimento dessa síndrome. Diretora Márcia... Conta para nós um pouquinho a importância da comemoração desse dia e chamar a atenção também. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os seguidores da Rio Mafra Mix. É com grande alegria que nós recebemos vocês de novo aqui para elucidar um dia tão importante, né? que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Agora é lei, Márcio. Né? O nosso presidente da República licenciou a lei, tornando este dia... 21 de março, o Dia Internacional do Síndrome de Down, porque esse dia não pode passar mais em branco. E, sendo a importância que é, e muitas pessoas até não têm esse conhecimento, ou melhor, até a palavra mais correta, têm um desconhecimento total. A partir de agora, então, vamos atualizar. Isso, nós vamos fazer esta entrevista e outras atividades né, para que o público que nos segue na, no Instagram, nas redes sociais, possa estar sendo orientado a respeito da síndrome de Down. Para até aumentar essa nossa roda de conversa e essas informações ficarem bem mais atualizadas, nós estamos com a professora Rita, que é mãe também, ela tem um filho com síndrome de Down e vai conversar conosco a importância, orientações, alerta as pessoas que nos acompanham no RMIX no ar. Professora Rita, oi, tudo bem? Então, pessoal, o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado hoje, né, no dia 21 de março, ele é alusivo a que todos nós possamos uh, compreender mais, entender, né, sobre a síndrome de Down. Ah, compreender que as pessoas, os indivíduos com síndrome de Down, eles têm uma alteração genética, não é uma doença, como assim a gente vê algumas pessoas né, que, que colocam como uma doença. É uma alteração genética que acontece no momento da concepção do indivíduo. Né? Nós recebemos 23 pares, cromossomos dos nossos, do nosso pai, outros 23 da mãe, totalizando 46. Quando o indivíduo acontece né, a síndrome de Down, um, existe um cromossomo a mais, no paro 21, né? E é por isso que caracteriza, então, uh, que a gente foi escolhido dia 21... Do 3, pela trissomia do cromossomo 21, foi escolhida essa data, então, para a gente estar tá, assim, trazendo essas conversas e realmente, como você falou, trazendo conhecimento, né? porque muitas vezes o que falta uh, na nossa comunidade, em geral, uh, até mesmo alguns pais, né? é a questão do conhecimento, para a gente trabalhar a inclusão, é preciso que exista é, o entendimento, é preciso que exista um estudo por nossa parte, tanto dos pais quanto dos profissionais da educação e de toda a sociedade, para que a gente possa compreender como ajudar e como trabalhar com esses indivíduos né, com síndrome de Down. E a participação da família, como já destacamos, a senhora professora, e também com é, um filho dentro do dia a dia, na, na sua casa, na sua família. Qual é a importância da participação desta família? Uh, começa já aquela busca, né? Importante por saber como lidar com aquela criança. Quais são as características, quais as comorbidades que a síndrome de Down pode ocasionar, né? Algumas crianças com síndrome de Down terão cardiopatia, outras, algumas, alguma malformação uh, Nem todas, né? Nem todas, não é uma regra. Uh, as comorbidades, muitas vezes, que a gente vê, ah, o físico, né? As características físicas da criança, os olhinhos amendoados, o septo é mais baixo, né? As orelhinhas também mais baixas. Então, são características físicas que esse cromossomo traz, né? Esse cromossomo a mais, né? Que aí no final eles têm 47 e não 46, como nós típicos, né? Mas eu gostaria assim de elucidar que a família é muito importante. Porque nós somos a base e nós somos o começo da inclusão. Se nós queremos que nossos filhos tenham uma vida uh, plena, uma vida feliz, uma vida realizada, parte de nós, da família, buscar isso como? Através do estudo, do conhecimento. A partir do momento que eu sei que eu estou falando, eu posso divulgar esta informação, né? consciência daquilo que eu falo, e assim outras pessoas também vão ter esse conhecimento, porque muitas vezes o preconceito, o que é o preconceito? O preconceito é a falta do conhecimento. A Pessoa não sabe o que é, então ela fica ali, né? E ah, mas e, e, e, aprende? Não aprende? Vai para a escola? Não vai para a escola? Vai caminhar? Não vai caminhar? Vai fazer tudo? A criança com síndrome de Down, ela vai fazer tudo que uma criança típica faz e também um adulto, um indivíduo. Ela é um indivíduo como qualquer um de nós. Apenas tem este cromossoma a mais, que traz algumas diferenciações físicas, por exemplo, e também intelectuais. A síndrome de Down, ela traz junto dela a DI, que é a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela pode ser leve, moderada e severa. Então, qual é o papel da educação na síndrome de Down? Justamente esse. Se a criança tem uma deficiência intelectual, ela precisa de um ensino especializado. É o um ensino que, inclusive, que nós trabalhamos aqui na PAI. Uh, às vezes a criança, muitas vezes, ela pode ter uma deficiência intelectual moderada, mas se ela receber os estímulos cognitivos adequados, os estímulos cognitivos necessários, ela vai evoluir. Ela pode ter uma deficiência intelectual leve, mas se ela for aquela criança que vai ficar sem estímulo, sem a estimulação essencial que nós chamamos, né, desde o nascimento, ela vai precisar da fono, da físio, da terapeuta ocupacional, psicólogos, né? Todos esses profissionais que nós temos aqui na PAI. E juntos, então, a gente faz esse trabalho de estimulação essencial. Até os dois anos que a gente chama de fase de ouro da criança, né? Tá certo. Muito obrigado à professora Rita, mãe também é, de um filho com assínio de hidral, Nesse dia especial internacional, atualizando, portanto, essas informações. E nós gostaríamos também, agora com a professora Márcia para encerrarmos, com a diretora Marcia, deixar a mensagem é, nesse dia internacional da Síndrome de Dão. Bom, Márcia, depois da explanação da professora Rita, que é uma profissional maravilhosa, uma mãe maravilhosa, é, eu só tenho a agradecer né, essa contribuição dela, aqui para a nossa escola, a contribuição de vocês, né, que sempre estão à disposição da nossa APAI, e chamar as pessoas para que olhem a, a pessoa com síndrome de Down como um indivíduo, como qualquer outro, como foi muito bem explicado pela nossa professora Rita. Obrigado, portanto, diretora Márcia, minha professora Rita com essas informações, chamando a atenção, principalmente, das pessoas que não têm esse conhecimento da síndrome de Dal, que se comemora o Dia Internacional, nesse dia 21 de março.